Episódio 5 – Os Ângulos Teste, teste, estão a ouvir? Boa! Este é o um ângulo normal, onde a câmara está situada à altura dos olhos da personagem. Agora apresentamos, sem contraste, o ângulo picado e contra-picado, tal como visto no vídeo anterior. No ângulo picado, tornamos a personagem mais pequena, transmitindo assim a ideia de fragilidade. Pelo contrário, o ângulo contra-picado torna a personagem maior e quase invulnerável. Como super-homem, não é? Oh, oh Pedro! <risos> Com uma super mulher. Ah, tá bem. Ok. E agora, por fim, apresentamos-te o ângulo aberrante. Acho que o nome diz tudo, não? Agora que já conheço os ângulos principais e para tornares os teus vídeos ainda mais profissionais, precisas de saber alguns movimentos de câmara. Ah, movimentos de câmera então dá bem para o exterior. Já, já. só, piores.